Olá pais, tudo bem? Hoje vamos falar da quinta frase, das sete frases que você não deveria falar para o seu filho. E essa frase é um clássico, que muitas vezes é desmembrada em algumas outras frases. E a quinta frase é... Você é muito bagunceiro. Ou alguma variação dela, do tipo é muito custoso, ou é muito teimoso, ou alguma outra que se encaixa nesse modelo. Que nada mais é do que o quê? A gente generaliza comportamentos dos nossos filhos. Determinado comportamento que ele está tendo, nós transformamos para o nível de identidade quando falamos que ele é assim. E ainda fazemos isso num período de formação da sua personalidade, fazendo com que ele escute isso durante muito tempo e acabe se tornando isso que nós estamos falando para ele, que ele é. E com o passar do tempo, ele acaba generalizando essa situação, esse comportamento e transformando isso na identidade dele, fazendo com que ele seja efetivamente desse jeito. E realmente nós sabemos que as crianças em alguns momentos são bagunceiras, muitas vezes são teimosas e algumas vezes até mesmo chatas, só que nenhum filho nasce com é, esse gene hereditário da chatura ou de ser bagunceiro, ou muitas vezes alguns pais podem até estar tá falando, você pai que está vendo o estar assim, ah, porque você não conhece meu filho, ele é bagunceiro igual o pai, ele está ele tá replicando o modelo que ele aprendeu com o pai, por isso que ele é bagunceiro igual o pai. É isso que nós estamos falando aqui. Muitas vezes quando vemos nos nossos filhos comportamentos, falamos que ele é assim, nada mais está acontecendo do que espelhando um comportamento que é nosso. E quando reforçamos esse comportamento neles, de que eles são desse jeito, nós, a gente não ajuda em nada no processo. A gente não modifica o comportamento e pelo contrário, a gente joga isso para ele como nível de identidade. Ou seja, você quer realmente mudar esse comportamento nele, então você precisa trabalhar o real motivo disso. De quem que ele espelhou esse comportamento? Ou mesmo que ele não tenha espelhado, qual o motivo real dele estar tá fazendo isso? Ele quer chamar a sua atenção? Ele quer um pouquinho mais, de repente, de carinho? Ele quer, um pouquinho, ele quer ser mais ouvido? Ou só nesse momento ele consegue perceber que você está ali, presente com ele? É preciso que a gente entenda um pouco mais... Sobre a necessidade dele. Porque tenho certeza que ele não quer assim e que ele nem está fazendo isso somente para te irritar. Eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe, você que está vendo a gente aqui no canal e que se está ouvindo e que se está gostando, curta o nosso canal, você, que nenhum de nós acredita que deve ensinar para os nossos filhos, para o seu filho, que ele é. Tem que ser bagunceiro, ou tem que ser chato, tem que ser teimoso. Pelo contrário, o que vemos é que em algum momento da vida, lá na frente, a gente ainda pega e vê esse menino teimoso, bagunceiro, e fala, poxa, onde foi que eu errei? Né? Sempre dei tudo para esse menino, e agora ele virou, tá temoso desse jeito. Ou lá na frente, vamos perceber e falar assim, nossa, esse menino ficou temoso igual o pai. Ele copiou o comportamento do pai. Ele está fazendo igualzinho o pai dele fazia. E o fato é, pais, que de tanto ouvir isso, isso acaba internalizando na criança e ela realmente adquire esse comportamento. Percebam isso na nossa família, na sua família, se existem casos desse tipo, às vezes até no seu irmão, na sua irmã, em algum primo, em alguma relação familiar, como isso acabou se tornando a identidade da pessoa de quem ela é. Quantas pessoas temosas, ou mesmo birrentas, ou bagunceiras nós conhecemos hoje. E que isso veio de tanto ser reforçado essa questão nelas. Então se a gente não contribui para melhorar esse comportamento, não podemos também piorá-lo e, e falar que eles são assim. Eu sei que muitas vezes nós agimos por impulso, pela raiva, mas é esse o nosso papel, é justamente perceber nessas situações do dia a dia como construímos, como trabalhamos para construir a formação da personalidade dos nossos filhos para que eles sejam realmente crianças emocionalmente saudáveis, para que a gente possa construir neles aquele adulto que a gente acredita que eles devem ser. Então, pai, eu peço uma gentileza para vocês. Nunca fale para o seu filho que ele é algo negativo. Quando você perceber que ele está fazendo algo assim, veja isso dentro de casa. O que, que está acontecendo? Quem que tem esse tipo de comportamento? Ele com certeza não está fazendo isso para magoá-lo, ou para irritá-lo, ou, ou de forma alguma para te tirar do sério, pelo contrário, ele está fazendo isso porque ele aprendeu isso dentro de casa, ele está repetindo o comportamento, Pensando que muitas vezes, você mesmo, seja mamãe ou papai, vira e fala assim, seu pai é muito bagunceiro, você está ficando bagunceiro igual ele, aí logo depois, às vezes alguns segundos, fala o tanto que você ama o papai, Isso para uma criança de 4 anos, ela percebe, poxa, papai é bagunceiro, eu sou bagunceiro, mamãe é o papai, logo mamãe me ama também, Quer dizer, ele vai transformando isso, eu tenho que ser bagunceiro para que a mamãe possa me amar. E isso vai se tornando uma rotina porque falamos isso diversas vezes ao dia para eles. Vejam que é algo simples, é uma mudança de, de, da nossa forma de linguagem que transforma a nossa comunicação na relação com eles num outro nível. Agora o alerta que precisamos dar. Vocês vão primeiro precisar fazer essa transformação em vocês. Imagina, no caso que eu acabei de citar do papai ou da mamãe que é bagunceiro ou que é, ou que é teimoso Passou durante anos, 30 anos aí sendo dessa forma E agora você percebe que está passando isso para o seu filho Você vai ter que fazer esse processo de mudança em você Para que ele realmente não aprenda isso Eu vejo isso nas sessões de coaching que eu aplico, nos treinamentos que a gente disponibiliza também Os pais muitas vezes querem mudar isso no filho, mas não querem mudar isso nele Só que as crianças aprendem com aquilo que elas vivenciam não que eles não queiram mudar, mas eles não percebem isso no primeiro momento. E depois, ao ver que isso vai impactar diretamente eh, na criação do seu filho, na formação da sua personalidade, ele sim quer fazer parte desse processo e quer sofrer essa transformação. Porque isso muitas vezes envolve eh, lidar com medos, com crenças, com crenças inclusive que nos limitam, que podem gerar para nós também um crescimento pessoal, aprendendo nessa relação com os filhos. Portanto, pais, não caia naquela de acreditar que existe um outro jeito, mas que eu não sei, o jeito que eu sei é assim, ou aquela de que ah, um dia a vida vai ensinar esse menino a não ser tão temoso. Pai, vocês já aprenderam com a vida? Vocês já viram tanto que é sofrido? O um tanto de porrada que a gente leva? Eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho. Transforme-se, faça esse trabalho com você, que você vai perceber como isso vai ficar muito mais fácil para ele. Lembre-se, se você gostou desse vídeo, Curta, compartilhe com outros pais, aqui embaixo na descrição tem mais o um link para outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, porque aqui são pais aprendendo juntos. Um abraço!